E aí pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos estar ensinando aqui, dar uma, uma dica aqui básica aqui de como tirar a segunda via da conta do, do Fix. E, e serve também para quem tem conta o imóvel também serve. Eu creio que sirva. No meu caso aqui é só o fix É uma coisa muito simples, né? Mas que às vezes algumas pessoas não sabem como como fazer isso nesses dias que os correios não estão entregando conta nenhuma é importante né pra gente não ter problema de não pagar Às vezes está com dinheiro para pagar e na conta não chega você não tem como pagar primeira coisa que você tem que fazer é entrar nesse site eu vou deixar na descrição aí embaixo tá o endereço do, do, do site mas é chegou no google digitou minha oi vai abrir lá uns alguns, alguns indicadores você entra nele lá no que vai acessar direto esse site deles aqui né, que é esse que vocês estão vendo aí, esse vermelhão aí e a primeira coisa que você tem que ver se você não tem ainda é abrir uma conta lá tá, cadastrar um, um e-mail lá que é como nós vamos fazer aqui, você clica nesse cadastro esse agora e aí vai abrir, vai abrir essa página de, de cadastro, você digita lá o teu CPF clica nesse não sou robô clica aqui para não para indicar ele que você não é uma máquina que você é uma pessoa que está tá utilizando digita ali o, o seu nome o seu e-mail tá se eu, eu tô colocando o um nome fictício lógico não é não é esse o meu nome né Clica em Lir o contrato e, de, e avança, continuar, vai abrir outro, outra janelinha, né? você confirma. Após essa confirmação, é, vai abrir uma, uma janelinha para você digitar a senha. Essa parte eu não vou fazer porque eu já tenho um cadastro lá e não, tem, eu não quero ficar fazendo nada fictício lá para depois ter que ficar pagando, tá? Mas vai abrir uma, uma, uma página para digitar a senha, você digita a senha, conclui, pronto, está feito o cadastro, tá certo? E depois que você tiver feito o cadastro, você vai entrar aqui de novo nessa, nessa página aqui. né? E aí então sim, você já tem um cadastro lá toda vez que você entrar nessa página, você vai digitar o seu CPF, que é o que nós estamos fazendo aqui agora. Você digita o seu CPF, digita a sua senha que você cadastrou, tá? E dá o ENTER. Você vai entrar já direto no sistema para você ver se você tiver um, uma conta da Oi é, se você tiver um telefone Oi móvel você pode cadastrar ele tá mesmo que seja um pré-pago e ali vai te dar todos os parâmetros do que você tem de crédito do que você tem de megabytes ainda ainda para ser utilizado enfim ele te dá um, um, um parecer to, total de tudo que você tem na sua conta do, do seu pré-pago tá no seu número pré-pago e também nós vamos fazer aqui você vai ter acesso ao seu ao seu cadastro do oi Fixo, que é o nosso principal foco aqui né então aqui chegando nessa parte aqui vocês vão descer na página e quando chegar nessa parte aqui ó vocês observam aqui do lado direito bem no meio da página está escrito ali é últimas contas você digita clica nela tá de, e, e vai vir ó, a última conta. Aí você vai clicar, vem aqui na, na. Vai abrir essa outra janelazinha aqui. Já com todas as contas que foi pague e apagar. Tá? Como vocês estão vendo aí. Então vocês vêm nessa parte. Você procura a última que vocês querem imprimir. Tá bom? No meu caso aqui, ó, essa é de 2602. A data 12 do 4. Né? clica ali no, no, no botão do lado direito ali onde tem aquele símbolo do, do PDF ali, tá certo? Você clicou ali, automaticamente ela vai ela vai abrir a página, como vocês estão vendo aqui e é só você pedir para imprimir né aqui no cantinho direito superior direito, tem o símbolo ali da, da, da, da impressora clicou ali ele pronto, já vai imprimir a sua conta observe o número de página que tem nessa aqui tem seis páginas para você colocar o um número de papel suficiente para fazer a impressão, né? Ou você pode também é, configurar para imprimir só o código de barra, enfim, E aí já é um outro detalhe, né? Você não precisa imprimir todas as páginas que o site está mandando você imprimir. Você pode imprimir a primeira, a segunda, a sua última, enfim, tá bom? Então é isso. Se, você, se foi útil para você aí esse tutorial, né? É... Dá um joinha aí, tá bom? Dá um like aí, nos ajuda aí na, na nossa página aí, tá bom? Qualquer dúvida, deixa no comentário. Se gostou do canal e não é inscrito ainda, se inscreva, tá bom? E eu agradeço a vocês aí, um abraço e até a próxima.